Alô, torcida brasileira! Neste sábado, dia de decisão na Copa América. E claro, a live do futebol não poderia ficar fora dessa. Neste sábado no Maracanã, vamos ter frente a frente Brasil e Argentina. Uma das maiores rivalidades do futebol do mundo. Duas equipes que sempre estiveram em grandes decisões. E que voltam a se enfrentar depois de muito tempo em mais uma decisão pela Copa América. Fique ligado, a partir das 8 e 30 da noite nós estaremos aqui, 9 horas da bola rolando, para trazer para você em mais uma live do futebol.